As humilhações sofridas por um vendedor de uma loja de telefonia celular acabaram virando um processo trabalhista. Ele procurou o judiciário após sofrer discriminação devido ao seu peso. Em uma das ocasiões, a subgerente da unidade em que trabalhava tirou uma foto do uniforme que seria entregue a ele e postou no grupo de WhatsApp. A imagem das roupas foram seguidas de várias risadas. Mas esse não foi o único constrangimento. No trabalho, ele sempre era alvo de comentários maldosos e piadas feitas por sua chefe imediata. Comportamentos que acabavam sendo reproduzidos pelos demais colegas de serviço. Situações como essa fizeram a empresa ser condenada ao pagamento de 15 mil reais de indenização por danos morais. A decisão foi da terceira vara do trabalho de Cuiabá.